Qual é o grande ponto do desequilíbrio? Estou com o meu corpo apoiado aqui, aí eu falo para o cara Desequilíbrio o corpo para frente, vai lá, projeta o centro de gravidade E o cara faz isso Pô, eu proimentei meu centro de gravidade para frente Eu a minha bunda para trás e meu tronco para frente Volto na posição normal Quando eu falo, projeta o seu centro de gravidade para frente ou Então um desequilíbrio o seu corpo Joga ali para frente, deixa o pezinho lá atrás Percebe como que o ponto de apoio do seu pé, ele está mais atrás do seu centro de gravidade? Isso vai te desequilibrar. Agora se eu coloco o meu pé à frente, como em uma caminhada, ou então numa corrida marota, com o pé entrando lá na frente, eu estou me reequilibrando. E o que, que acontece? Eu deixo de aproveitar a força da gravidade que está me levando para frente. Mais do que a força da gravidade que eu estou freando, brecando a cada momento, eu estou fazendo com que a força de reação do solo é essa força que responde a cada vez que eu apoio meu pé no chão, que o chão faz uma força inversa contra o meu corpo. Se eu estou entrando com o meu pé lá na frente, essa força vem lá da frente para trás. Agora se eu estou entrando com o meu pé aqui embaixo, essa força bate aqui e sobe, bate e sobe, bate e sobe, né? Ela vai me projetar para frente principalmente se eu tiver com o meu corpo na frente. Então eu gasto muito menos energia para me deslocar. Eu só fico apoiando o meu pé no chão. Além de aproveitar melhor o meu potencial elástico, entendendo na panturrilha, trabalhar meus músculos de uma forma mais ativa e menos as minhas.. digamos os meus tecidos ósseos, beleza?